Analisando a questão, é-nos dado um referencial cartesiano onde está representada uma função f, cuja sua expressão é y igual a 8 dividido por x. Esqueçam, é a proporcionalidade inversa. É-nos é dito que o p aqui é pertence ao gráfico da função, é-nos dito também que o a e o b pertencem ao eixo das abscissas, isto é, o eixo dos x, o c pertence ao eixo das ordenadas, que é o eixo dos y. E dizem-nos que as abscissas de A e P são iguais, isto é, têm o mesmo valor de X, assim como de B e Q. E pedem-nos qual é que é a área do retângulo AOAPC. Vamos lá ver. A área do retângulo, o que é que eu posso saber aqui? O retângulo é este que está aqui definido. Vocês estão a ver. Este retângulo que aqui está então, eu sei que a área de um retângulo é comprimento vezes largura. Como estamos perante uma função de proporcionalidade inversa, eu sei que a minha constante de proporcionalidade é dada por x vezes y igual a 8. Então, se pensarmos um pouco, o que é que eu sei? Sei que o x é aqui o, por exemplo, do A, considerar aqui este ponto P, este ponto P é qualquer que tem um determinado x, e um determinado Y, em que o X é este que aqui está, no eixo do, do X, e o Y será este que aqui está, no eixo do Y. Então, se formos a ver, X vezes Y é igual a 8, logo, o X é o meu comprimento e o Y é a minha largura. Então, a área do meu uh, retângulo é 8, logo, a opção correta será a opção A.